Pessoal, nós estamos aqui, temos que fazer muito silêncio, porque nós iremos agora trollar uma pessoa aqui na barraca. Ah! Que babá, meu Deus. Bem, a gente ficou com o tema, o que é gestão escolar? Gente, aqui ó, tem um mural de recados, onde você pega e coloca os seus sentimentos. Quem se identificar com a mensagem pode pular lá na minha barraca que eu estarei lá à disposição. Agora, gente, aqui é a parte eu acho que é a mais emocionante e a mais gostosa. E é a parte da comida. Quem não ama comida, gente? Aqui, ó. Temos bala, pirulito, doces, temos bebidas, refrigerantes, suquinhos e todo. Estamos aqui no U-Hack, Vamos fazer uma entrevista para falar sobre o que é uma gestão escolar. Aqui do lado vamos entrevistar essa linda gata. O que é uma gestão escolar? Então, gestão escolar, gestão tem uma série de dimensões, né? É, a gente tem a dimensão físico-financeira, que é a parte que cuida dos recursos, né? Do dinheiro. Tem a parte relacional, então tem a parte das pessoas, toda a gestão de pessoas, né? Assim, e aí, na verdade, a gente entende no Instituto Unibanco e no Jovem de Futuro a gestão numa dimensão mais ampliada. Por que, que é necessário uma gestão escolar? Porque a gente precisa organizar os processos, né? Que acontecem na nossa escola. O que, que acontece dentro de uma escola? Um mundo de coisas. Né? Então é importante ter uma gestão escolar. Para você, o que é que se classifica uma gestão escolar? É, uma gestão escolar é, para mim significa que todos os atores que compõem uma escola sejam um professor, seja diretor, coordenador pedagógico, aluno e pais possam contribuir para a gestão da escola. Sim. Eu queria saber como é para você passar 36 horas assim fotografando assim nós nós somos alunos. Para você como é essa experiência? É, bom, primeiro que eu queria dizer que eu adoro os adolescentes. Adoro os jovens, então é um trabalho bem gostoso. Minha função, eu sou repórter e também faço make-off. Eu fui desde o homem que segurou a, a lâmpada, que não se riu pra nada. Fui desde o diretor que separou a equipe, que cada um ia fazer. Fui o homem que foi atrás do meu que tinha sumido, tá lá na batalha informática. Fui a pessoa também que fez tudo e ao mesmo tempo não fez nada. Bem, minha função foi, eu fui make-off e também repórter. Minha função foi editar o vídeo é o nosso editor. Parabéns para o nosso editor que vai deixar nosso vídeo belíssimo. Olá, minha função... Tia, calma, corta. Olá, meu nome é Milena, minha função é ser repórter.